Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, nossa quinta edição de Bali. A nossa convidada de hoje tem 24 anos, ela mora em Mirassol, no interior de São Paulo, ficou em segundo lugar na temporada original dela, que foi Amazonas. Agora, ela acabou a participação dela na tribo Batu, e em Bali, ela foi a quinta eliminada. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Olá. Oiê, menina, que tura, hein? a sua eliminação, assim, até, as, as, foi uma reviravolta que, que causou tudo isso aí na sua vida, né? Foi, foi um, um pouco um bate, assim. É, bom, daqui a pouquinho a gente já vai chegar no momento em que isso tudo aconteceu. Antes, deixa eu só pedir para quem tá vendo a gente já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, é, ativa o sininho para você receber o chá, primeiro que as outras pessoas. E agora sim, vamos lá. Stephanie, você ficou muito perto de ganhar a sua temporada original, que foi Amazonas. Você teve três votos na final, o Kaique, que foi o winner, teve quatro votos. É, o que, que você acha que faltou para você, lá em aqui em Bali, e que você teve em, em Amazonas, que te permitiu chegar mais longe? Assim? Você acha que dá para fazer uma comparação? É, eu acho bem difícil se a gente comparar uma temporada normal, né, do All Stars assim, é, Amazonas foi uma temporada que não teve muita twist, não tinha swap, então acho que isso pode ter prejudicado um pouco, né, é, não tinha tanto poder, não tinha, era uma coisa mais tranquila e todo mundo era a primeira vez que estava jogando, o Vd ou que nem na minha vez, que era a primeira de qualquer jogo. Que eu nem tinha ideia do que, que era o Survivor VD, ou até o que, que era o reality, né? Você não acompanhava o Survivor na TV também? Não. Eu e como é, que como é que você é... vai Eu fiz faculdade com, com o Trev né? Que jogou o All Stars Mumbai e Tuvalu. E aí ele me comentou. Sim. Que tinha um jogo online, na verdade ele comentou por causa do encontrão, acho que era um encontrão 1 ainda, que ele foi aí tipo, tinha umas fotos, aí eu perguntei ai amigo, o que, que é isso né, aí ele falou, ah, é o um encontro de umas pessoas de um, de um jogo que eu participe, não sei o que teve uma prova de fotos antes que ele me pediu ajuda, tinha que ter acho que uma blusa do Rolling Stones ou um óculos lá, eu falei, por que que você que é isso tá louco? Aí ele pegou e meio que explicou por cima assim mal sabia você que logo seria você que estava correndo, que estaria correndo atrás dessas botas. Exatamente. Gente, olha, não sou eu que estou combinando isso com as pessoas, mas acidentalmente todo mundo que vem parar aqui no chá está comentando do encontrão, então só falta você garantir a sua vaga vem para o encontrão, melhor evento do mundo, as vagas estão aí abertas e aí? Bom, mas, mas aí no mundo e aí você acha que tipo é, o fato de ser as tardes das pessoas já terem uma, já terem tido uma experiência e de da dinâmica da temporada então dificulta um pouco mais a vida para você poder fazer é um jogo mais mas assim é, é mais imprevisível seria isso eu acho que sim, porque, por exemplo, em Amazonas, é, eu fui muito aprendendo ao decorrer do jogo, sabe? Não era uma coisa assim, eu não pensava muito lá para frente. Eu ia vivenciando, ia me adaptando ao que fosse melhor pro meu jogo e ia aprendendo conforme fosse passar a temporada. Num All Stars, não tem como você aprender, porque você já passou essa etapa no seu ciclo inicial. Então, num All Stars, o que, o que pelo menos eu tentei fazer é evoluir, me evoluir como jogadora. É, eu acho que eu consegui isso até o começo, depois da, da twist, que, que deu uma complicadinha, assim. Mas eu acho que as pessoas vêm pro All-Stars mais com essa ideia de, tipo, vou evoluir meu jogo, ou vou jogar de uma outra maneira, vou tentar. Porque o All-Stars exige isso, né? Sim. Tipo, a quantidade de twist que teve, é, várias swaps, é, é, é diferente, sabe? O social que você tem que ter no, no All-Stars é diferente do que num ciclo normal. É muito mais intenso. Que lindo. Embora que já são jogadores todos que tiveram uma experiência e minimamente bem sucedida, né? Para estar em All Stars. exatamente um monte de winners de sprints de pessoas que, que foram barradas da final que chegaram e perderam por poucos por pouco voto, sabe? Então, Sim. são pessoas que sabem jogar, não são pessoas que, que não estão que desleixadas. Assim. Muito bem, e aí você entrou na, na All Stars. E, de cara, a sua tribo era a sua temporada, era o pessoal de Amazonas. Exato. É, como é que você acha que você estava posicionada na sua tribo? Você acha que você estava numa posição confortável, assim, se fosse... Se vocês fossem para um CP tribal, assim, você acha que você conseguiria se safar? É, eu até pensei nisso, né, antes de ver a Twist, e aí eu tinha ficado feliz no sentido assim, na, na minha tribo, pelo menos, tinham três pessoas muito boas em provas, que eram Iargo, Júlia e Kaique. Então, assim, a chance da gente cair num CT era mínima. Mas eu acho que se a gente caísse, eu não, não seria das primeiras eliminadas, assim. Porque eu não tinha algo, eu não era uma ameaça para as pessoas. Geralmente, assim, eu tenho uma boa convivência com o pessoal de Amazonas, assim. E eu acho que, sei lá, teria que cair para saber. Mas eu acho que eu não seria uma das primeiras opções se fosse uma tribal, assim. Mas por que você acha que as pessoas não te veriam como uma ameaça? Porque assim, você foi quase líder, né? Foi, faltou muito pouco pra você estar no lugar do Kaique nesse posto. Kaique roubou a minha coroa. É... Mas assim, é, eu acho que assim, as pessoas subestimam um pouco o meu jogo. Pelo menos em Amazonas foi assim. Aqui não foi, gostaria que tivesse sido. Mas, senão <risos> <risos> eu não estaria aqui. É... Eu acho que, por Amazonas, as pessoas subestimaram muito. Então, assim, até quando eu cheguei na final, acho que foi um espanto para a maioria das pessoas, assim. E... e ele, e Eu fazia muito tempo que não jogava nada, né? Eu me afastei do mundo dos jogos, assim, extremamente, já faz acho que um ano, um ano e pouco. Até foi comentado no podcast, é, faz mais de um ano que eu não jogo nada. Então, assim, eu não tinha muito contato com as pessoas. Então, eu não seria uma ameaça de, tipo, uma, uma intertribal. É, sei lá, acho que as pessoas poderiam pensar nisso, tipo, ah, vou puxar ela pro meu lado para ela ser o um número e tipo, sei lá, eu me considero uma pessoa uma boa aliada assim, sabe? Ah, é, e essa, esse, essa questão de você estar um pouco mais afastada talvez fosse um, um ponto, né? Assim, você não estar tá em contato com as pessoas tanto assim, como com as pessoas que estão mais frequentes. Né? Sim. Sim. É, é um modo de pensar, né? Eu não sei como que seria a divisão. É, é uma hipótese que pode estar errada, e eu acho que sempre quando as pessoas subestimam o um jogador, elas estão erradas, assim, que o blind é, vem da um onde né? É, o pior erro é sempre você subestimar alguém. Sim. É. Bom, e aí o, o Stephanie e o João foram circulando, você com alguma tranquilidade, você ganhou, você chegou a ganhar um, um ídolo, não foi? Não, um ídolo foi para... É naquele CT. Sim, e aí teve, logo teve a swap. Tipo, quando teve a swap, o seu primeiro o seu, a sua primeira sensação já foi de preocupação? Você já achava que você podia estar em risco ali naquela swap, ou no primeiro momento você achou que as coisas fossem ser um pouco mais confortáveis para você? Então, é, eu fui nos dois primeiros CTs, né, naquela outra twist E eu tava bem mais confortável porque eu falei assim Como eu sabia que eu não era boa em provas, eu só, tipo, vou cair no CT, com certeza E aí eu comecei a fazer um social com pessoas Eu acompanhei as outras temporadas, tirando Coreias, que foi antes da minha Então eu tinha uma ideia de, de quem não ia tão bem e Falei assim, ah, vou dar uma conversada, né, se eu cair na, no, no CT eu já tenho uma abertura e os primeiros CTs foram bem de boas porque é, Coreia estava com um social meio, meio defasado com as outras pessoas E isso era tipo, todo mundo que você conversava tinha a mesma opinião Então né, foram CTs todos unânimes uhum. e, e aí quando teve a swap eu fiquei muito dividida na real Porque assim, é, eu jogava muito com o Gustavo porque a gente já tinha caído em dois CTs com o Samuel e com o Júlio, que era da minha tribo. Só que o que aconteceu? Que foi... o que me fudeu. É, eles não jogavam juntos. Então, assim, eu jogava com o Gustavo, mas o Gustavo jogava com a Ana Raquel. É, o Júlio jogava... queria jogar com o Sardinha e com o Samuel. Até que virou uma aliança ali. Tipo, eu, Júlio, Sardinha e, e Samuel. Só que aí esse desencontro de informações, sabe? Tipo... As pessoas que eu gostaria de jogar, não queriam jogar uma, umas com as outras, eu acho que isso acabou tipo, prejudicando, entendeu? Entendi. Mas, assim, é... a impressão que deu naquele CT, que o Samuel foi eliminado, é que vocês estavam um pouco contando com o voto da, da Jaque, né? Com certeza. É que, assim, o que aconteceu? É... Formou a primeira... A aliança que teve foi essa que eu falei, tipo, eu, Júlio, Sardinha e Samuel. Na verdade, os meninos que falaram que tinha conversado com o Sardinha, porque o meu social com o Sardinha foi, assim, acho que foi a pessoa que eu menos conversei do cast inteiro. A gente conversou no primeiro dia e depois, quando a gente caiu no, na tribo, sabe? Era a pessoa que eu tinha menos conversado. Só que como os meninos estavam, ah, vamos manter uma tribo forte para a gente não ficar indo no CT, aí o Júlio e o Sardinha eram bons em provas, aí fizeram essa aliança. E logo após essa aliança, como o Samuel jogava muito com a Jaque, pelo menos a gente pensava, né, que eles eram meio que F2, entre aspas, é, os meninos falaram assim, ah, vamos fazer uma aliança Amazonas e Coreias. Só que já tinha aquela outra aliança. E eu não curto muito, muitas alianças, porque dá merda e, e vaza informação. Aí eu fiquei meio assim, mas aí o Samuel falou, não, a gente tem que deixar a Jaque confortável, porque eu tô jogando com ela, ela confia em mim, eu confio nela, ela é leal, não sei o quê. Aí fez essa aliança. Só que a gente não contava com o fato que a Jaque não, não queria aquela aliança, assim, acho que faltou um pouco de tato... Tanto do Samuel como, acho que meu também, porque ele me falou que, que a Ana Raquel e o Gustavo queriam fazer uma aliança com a Jaque e com ele. Então, assim, a Jaque seria mais próxima da Ana Raquel, e isso se comprovou nos outros CTs. E ela não estava confortável naquela aliança e aí ninguém percebeu. E aí ela foi conversar com o Sardinha e se uniu com Serra Leoa e eles viraram a maioria e teve o blind que o Samuel saiu. E aí a sua situação, nesse momento, não ficou nada confortável, né? aí ah, e a desgraça aconteceu, né? Aí eu sabia que estava entre assim, eu e o Júlio. Assim, é, fazendo uma coisa, assim, um, um paralelo com uma coisa que é muito característica sua, se você pudesse definir esse momento em que você viu o voto da Jaque lá no Samuel com um meme, qual seria o meme que você usaria? Berenice, nós vamos bater. Tipo... <risos> Foi uma situação que eu falei, fodeu, sabe? Já era, rodou, rodou, começou falei, o que que tá acontecendo, gente? Por que quem flipou? Por que flipou? Vamos bater aqui. Ai, foi péssimo. Eu, tipo, eu passei mal fisicamente. Eu falei, mano, não, não tá sendo mais legal isso aqui, não. Não tenho idade pra isso. É foda, né? Quando você fica na situação de minoria, que você é traído, você leva um blind e, assim, com pouco tempo para reverter as coisas, é, é difícil, né, é complicado. É, sem, no meu caso, foi sem poder e ídolo, né? Como é que você vai fazer uma jogada sem número e sem nenhum poder, sabe? É, é muito difícil. Sim. Sim. É, agora, se você pudesse assim, olhar para trás, se você pudesse ter mudado a sua movimentação na, no início da sua app, o que, que você teria feito de diferente, assim para tentar não passar por essa situação que vocês passaram? Então, depois que aconteceu, eu fiquei pensando em todas as hipóteses, sabe? Tipo, o Gustavo queria muito jogar comigo e eu também queria muito jogar com ele. É, pelo menos para mim, ele era a pessoa mais próxima da tribo, eu acho que para ele também. E e aí o que aconteceu, eu acho que mas mesmo se eu fosse jogar com ele é, eu ia ter que jogar com a Ana Raquel e com a Jaque e eu não sentia a mínima abertura da Ana Raquel pra jogar comigo sabe, eu acho que eu não era uma prioridade pra ela então hum. acho que mesmo se eu jogasse assim a.. Ah, desculpa eu é, Gustavo, Ana Raquel e Jaque e Samuel e deixar, sei lá, o Júlio no Bórum, é, eu ia ser o Bórum depois, sabe, eu acho que, assim que, que não tinha, eu não vejo uma, uma chance de eu sair disso é, mas eu acho que eu tentaria jogar mais com o Gustavo assim, Tipo, juntar as pessoas que seriam mais fracas em provas né, Que já foram para mais CTs e, e tentar trabalhar nisso Mas não, eu não sei assim, Eu acho que ter três Serras Leoas Ter três pessoas de uma temporada Numa tribo Complica muito Porque eles só precisavam puxar uma pessoa E eles já eram maioria Entendeu? Aí eu acho que é isso que, que pega E ninguém queria eliminar o Sardinha Tinha esse porém por, pelo fator prova. Então não era só o Samuel ou só eu. Ninguém queria. Pelo Não vamos ser hipócritas, sabe? Todo mundo da tribo falava a mesma coisa. Sim. E, e você acha que para a Jaque teria sido a coisa mais inteligente votar junto com vocês? Você acha que a Jaque mandou mal de, de, de votar com o SRLO? Não. Eu achei uma puta jogada. Eu achei assim que ela conseguiu estabelecer na maioria... Pelo menos assim, é, todo mundo sabia mais ou menos que, que daqui a pouco ia ter Merge. Ela até perguntou na Aliança Coreias e Amazonas o que a gente achava que ia ter merge e a fusão, quantos CTs. Então, assim, ela estando na maioria, ia ter dois, ia ter três CTs que as pessoas poderiam sair e ela ia ficar, que era o tanto que a gente imaginava que é de três em três CTs, tem uma swap. Então, assim, ela já se garantia pelo menos no F4. E ela não sentia que em Amazonas Coreia Ela seria o F4 Mas ela seria, realmente Eu acho que pelos meninos é... No meu F4 Eu ficaria com o Gustavo, Mas os meninos, o Samuel pelo menos Ficaria com ela, com certeza hum. Entendi E em um momento nenhum vocês chegaram a desconfiar Que a, que a Jaque não fosse votar com vocês Antes do, do CT, foi um blind da... mesmo Da Jaque Não Eu desconfiava mais do Sardinha E... E assim, é porque ela não, não ficava muito online, né? Então, assim, ela falava muito pouco com as pessoas. Eu acho que foi um erro de leitura também. Que nem o Samuel falou. O meu, principalmente, eu vejo um erro assim. No CT, no dia. Só para eu entender, vocês estavam esperando a Jaque e o Sardinha mandar com vocês? Sim, porque tinham duas alianças. Tinha ah, aliança. Sim, é é, eu Samuel, né? Eu, Júlio e o Sardinha. E Amazonas e Coreias. E aí, mas só que aconteceu: a Jaque foi falar com o Sardinha, então aí ele, para proteger Serra Leoa, flipou. E aí os dois fliparam, entendeu? Então aí Entendi. ficou tipo 4 a 3, e, e aí eu e o Júlio estávamos no Bottom, e foi o que aconteceu, né? Sim. Mas do, do dia, é, todo mundo falou: ah, vai ser na Ana, vai ser na Ana, e ela não conversou nada com ninguém. Eu perguntava pro Samuel, eu perguntava pro Júlio. Ela não falou nada comigo. Como que uma pessoa vai sair e ela não tenta reverter? Ela não faz social? Tipo, tava muito estranho, sabe? Alguma coisa ia acontecer. Bom, depois o, o, o Stefano que o Samuel foi eliminado, aí você ficou na minoria. Você chegou a tentar algum movimento com a maioria, alguma coisa? Ou você.? Tipo, eles foram, foram portas fechadas completamente, assim. Ninguém nem te dava bola. Então, quando. Acabou assim, o CT, eu fui, liguei para o Gustavo, conversei, né? Porque a nossa situação tinha ficado meio estremecida. Porque eu tinha. Porque na minha. O que eu tava sabendo é, né, tava entre ele e a Ana Raquel. E aí eu tentei defender ele até a última instância e jogar que fosse a Ana Raquel. E isso acabou custando agora nesse outro CT. E... e aí eu falei que tava entre os dois, aí ele achou que, tipo. Que eu estava impondo, que eu estava escondendo as coisas dele como aliança. Mas eu falei também, ah, você me escondeu uma outra aliança. Aí a gente acabou conversando e ficando de boa, assim. Ele é a pessoa que eu mais conversei, que mais me deu abertura. Tentei, eu liguei para a Naquel, conversei e falei assim, eu sabia que ia vazar, o Sardinha já devia falar para ela que eu que queria votar nela. Aí eu falei assim, olha amiga, realmente, é, eu quis votar em você, porque eu sou mais próxima do Gustavo. Porque eu sabia que ela e o Gustavo jogavam juntos, então assim, talvez, né? Já para falar assim, estou disposta a jogar com vocês, é, eu votei você porque você não me dava muito abertura no jogo. Aí ela falou, ah, o pessoal de Serra Leô também comentava isso, que eu não conversava muito de jogo. Aí eu peguei e falei assim, que, ah, que eu sentia que ela tinha outras prioridades e que não era nada pessoal. E que a gente podia né, tentar trabalhar alguma coisa, já que a gente jogava com pessoas com mesmo, tipo, a gente tinha um contato com o Gustavo. Só que aí no outro dia, é, nada, sabe? Era social, tipo, ah, como foi seu dia? Ah, estou estressada, mas assim, não, não chegou a desenvolver. Com a que eu também mandei áudio depois para saber por que, que ela tinha flipado, que eu achava que ela estava confortável na aliança. E aí ela me falou que não, que ela sentia que, que ela ia ser carregada, que o Samuel que estava ordenando tudo e não ouvia a opinião dela, que ela tinha ficado muito chateada. Aí eu peguei e falei, ah, não, entendo, mas agora vamos ver, né? Tentei conversar com ela de trocentas mil maneiras, tentei acalmar ela, tentei entender o que estava acontecendo, para eu saber uma estratégia. Mas assim, ela não me deu muita bola, sabe? Tipo, depois eu tentei mandar é, vídeo não, é, áudio, é, conversando, ai ah, amiga, vamos se juntar, que a gente não é vista como alvo, as pessoas nos subestimam, a gente pode, né, tentar unir forças, mas assim, ela ficava online e nem me respondia. Então eu desde sábado eu já sabia que eu ia sair, sabe? E foi um CT de 72 horas, eu só ficava com aquela agonia, tipo, nossa, será que vai mudar alguma coisa? Mas eu já tinha, tipo, 80% de chance que eu ia sair. E por que você acha que eles escolheram eliminar você e não o Júlio, que tava com você na minoria? Eu acho que eu fui conversar depois com a Ana Raquel, porque ela voltou falando que eu era uma ameaça. Eu me senti muito honrada, porque em Amazonas nunca ninguém ia falar isso, <risos> que eu era uma ameaça. E, e o que ela me falou foi que eu era muito próxima do Gustavo e ela tinha medo que ele flipasse, sei lá, para tentar me ajudar. E que eu tinha dado o nome dela, mas eu acho que isso foi meio relevante, porque eu já tinha falado que eu tinha dado o nome dela. E o Sardinha, que eu acho que foi o que mais orquestrou para eu sair, porque desde a saída do Samuel ele queria votar em mim. Não sei por quê. Realmente, assim, não, não tenho ideia. Eu acho que ele queria deixar pessoas... Eu acho que ele e o Júlio estão jogando juntos, entendeu? Pessoas fortes em prova, alguma coisa assim de tentar dividir algo. Não, não sei. Entendi. É, e, assim, aí você aí você teve mais esse... Você saiu e você viu que agora teve uma swap, né? Uhum. Acho que isso facilitou a vida de alguém. Vou acompanhar atentamente agora, que eu quero ver se essa maioria vai durar ou não. Porque eu acho que são nove pessoas, né? Eu vi. Por tribo. Aham. Uhum. Então, eles estão em quatro e as outras cinco pessoas são novas. Então, não sei se eles vão conseguir puxar alguém. Ou se vai começar, né? A máfia Serra Leoa vai, vai começar a perder alguns membros. alvo. <risos> não, não. Não foi alvo, eu sou suíte, só tô comentando <risos> possibilidades. Mas é que, e tá, você falou que já, já tava sentindo, mas é, pelo que você conversava com o Júlio, ele tava, você sentia que ele tava mais tranquilo? Que, você, que ele não ia sair? É que eu e o Júlio, a gente é muito, a gente tava até comentando antes do CT do Samuel sair. A gente é muito emocional. Então, o que que aconteceu? Quando a gente foi, a gente sabia que tava entre um ou outro, a gente conversava muito pouco. Porque a gente sabia que estava um, entre um e o outro, e aí a gente não não ficava, sabe, mentindo. Tipo, ah... Então a gente conversou pouquíssimo mesmo. Eu acho que tanto eu como ele tentamos focar no social com outras pessoas, com a maioria. Porque Sim. a gente, eu acho assim, poderia ser diferente se a gente tivesse um ídolo ou um poder para a gente tentar puxar alguém. Mas eu acho que ali naquele momento do jogo ninguém fliparia, sabe? Sim. É, tava muito difícil. Bom, e você acha que alguém, você chegou a acompanhar a divisão da Swap? Você acha que alguém foi muito ferrado pela Swap? Olha, é que eu não sei como vai acontecer mesmo. Eu não sei se o pessoal que estava junto, teve bastante gente da Agung, né? Acho que uhum. foi a Nayara, Bia, a Adriano, aí caiu o Sérvolo, que era da, das medianas lá que a gente fala, que eu não lembro, é o né? Menino, <risos> eu não lembro nada, eu falo Coreias, Amazonas, porque eu não lembro o nome das tribos. E, e aí, tipo, não sei realmente se eles vão conseguir puxar alguém desse meio ou se o pessoal que, que entrou agora vai ficar com medo da união deles e vai tentar contra-atacar, sabe? Eu não sei como que era a relação intertribal entre eles. Muito bem. Vamos aguardar, né? Apenas dos próximos capítulos. É, foi... Passando então para o nosso próximo quadro, eu pedi para você distribuir para mim 14 estrelinhas. É o quadro de todas as estrelinhas. Você teve 14 estrelinhas para distribuir entre os seus coleguinhas de tribo. É, cada pessoa só ter no máximo 5 estrelas. Certo. Quantas estrelas vão para E depois você justifica se você quiser e o que você quiser. Tranquilo. Tá. Ah. Ana Raquel, quantas estrelas? Ana Raquel? Zero, mas eu já vou deixar claro. Não é nada pessoal, é tipo pelo que aconteceu no jogo, tá? Não se sintam ofendidas porque, tipo, o pessoal que é subestimado ficou muito mal e aí eu não quero que vocês sintam assim. Por que, que eu vou dar zero estrela para Ana Raquel? Foi a pessoa que, que eu senti menos abertura, junto com Sardinha, e que contribuiu para minha eliminação, assim, né? Não foi uma pessoa que me deu tanta abertura desde o começo do jogo. Então, assim, não tem por que eu dar estrelas para uma pessoa que eu acho que... Eu não senti nem que me deu a chance, sabe? De a gente jogar juntos. Sim. Muito bem explicado. Gustavo? Cinco. Apesar dele ter votado em mim, assim o Gustavo foi uma das minhas maiores surpresas no jogo, sabe? A gente... Eu acho que a gente... Foi meio lesado de tentar proteger um ao outro e acabou até ferrando um jogo do outro. E mesmo com a confusão do CT do Samuel, a gente conseguiu conversar e entrar em sintonia de novo. Então, pra mim, assim, se eu tivesse tipo, continuado no jogo, com certeza ele tinha grande chance de ser o F2. Legal. Jack e... Ai, que difícil. É porque eu daria estrelinhas antes da, da Swap seria um tanto, e agora eu daria zero também, por ela, não, não, eu adoro já que ela parece ser uma pessoa muito bacana, mas foi no sentido mesmo, um CT de 72 horas, eu fiquei muito agoniada, e o fato de ninguém me dar a chance, sabe? E no primeiro CT, que ela tava desesperada, que tava entre ela e o Cris, eu tentei dar apoio para ela. Lógico que o... A fato dela ficar, a responsabilidade dela, a esforço dela, ela é uma puta jogadora, como ela fez a, o, o flip lá. Mas assim, eu só achei que, sei lá, que ela poderia ter me escutado, sabe? Eu mandava áudio pra ela e ela nem me respondia, ela não, não, não se mostrou nem um pouco aberta. Ela fechou com o pessoal ali e não. Não se mostrou disponível. Acho que no jogo você tem que estar tá sempre aberta para outras relações porque você nunca sabe se você vai estar tá no... Um dia você está na maioria outro dia você não está, sabe? Sim. Então é por isso. Então vai ter zero para ela? Sim. É, então, Júlio. Cinco estrelas. O Júlio é um fofo. É, em Amazonas a gente jogou em lados opostos. A gente queria um eliminar o outro, sim. E eu sempre tive muita vontade de jogar com o Júlio e ele também. E a gente comentou até isso no Encontrão 2, eu acho, há é muito tempo atrás. E, e ele, assim, é um puto aliado, sabe? Ele conversa com você, ele não impõe nada. Tipo, você consegue debater. Ele é extremamente inteligente e esforçado, sabe? Então, cinco estrelas. E o Sardinha? Zero também. Amor, vai então, ter que sim. dar umas estrelinhas aí todas outras pessoas. Você tem 14, e você só te dá. Mas eu 10. preciso dar todas? Tem que dar 14. Ah, então troca. Então dá tipo duas pra Jaque e duas pra Raquel. Achei que eu podia dar quatro, sei lá, pra plateia. <risos> pra pessoas Isso, aleatórias. Dá quatro tá, pra moderação. Então, já, pra que, já ganharam 2. E o Sardinha fica com zero. É, porque o Sardinha, como eu falei no começo do, do vídeo, é, ele foi a pessoa que eu menos conversei. É, eu, tive, eu não senti abertura para conversar com ele. Eu tinha muita dificuldade em fazer social com ele e ele foi a pessoa que deu meu nome para ser eliminado duas vezes. Tanto no lugar do Samuel como, no lugar, como quando eu fui eliminada. Então, eu acho assim, ele não tinha a mínima questão de jogar comigo. E aí, não tem como eu dar muitas estrelas para uma pessoa que não tinha a mínima intenção de jogar comigo e eu não tive um social. Mas, como eu uhum. falei no começo, nada pessoal. Muito bem. É a primeira pessoa querendo economizar estrelinhas do nosso Eu achei que mas, mas no final ficamos com cinco estrelas para Júlio e Gustavo e duas estrelas para Ana Raquel e Jaque. Muito bem. Agora você tem uma torradinha. É uma torrada anônima, porque vem do cast. E a pessoa pergunta, eu acho que podia até ser, ser aberta, mas como eu não confirmei com a pessoa, eu vou fazer a anônima mesmo. A pessoa pergunta como foi a mudança, como você enxerga a mudança no seu gameplay? Qual foi a principal diferença é, no seu jogo é, entre Amazonas e Bali? Eu realmente gostei do meu começo de, de jogo aqui em Bali. Eu acho que eu tinha... Eu falei assim, vou pelo menos duas pessoas de cada tribo diferente eu vou ter mais contato principalmente se elas forem mais fracas, tipo em prova como eu e pra eu ter informações e eu acho assim, eu conseguia eu consegui muito mais informação aqui do que em Amazonas, sabe? Em Amazonas as pessoas achavam que eu ficava muito na sombra dos meus aliados e aqui eu queria reverter isso, então eu fui atrás, sabe? eu fui muito mais sociável eu fui um pouco mais agressiva entre aspas Tipo, de ir atrás das pessoas, de passar confiança. E as pessoas me passavam informação, sabe? Da onde que elas já tinham cavado. Eu tinha, tipo, um, um caderno com trocentas mil anotações. É, pessoas queriam dividir foto comigo. Tipo, ah, confio em você. E, e eu acho que é isso, sabe? Em Amazonas isso isso não aconteceu. Eu não estava na, na minoria no começo do jogo, né? Antes da swap, eu era muito bem relacionada. E, e quando eu saí também as pessoas falaram Tipo, ah, queria muito jogar com você na Swap Ou na Merge Então acho assim, eu tinha mais possibilidades Do que em Amazonas Muito bem Agora a gente vai pro nosso próximo quadro Meu quadro preferido, tacando alvinho O quadro em que você vai botar alvo em alguém Fala para mim Três números de um a cinco Três Mais dois Um E quatro ah, Jack, Júlio e Ana Raquel. Para qual dos três vai o e por quê? Ai, que difícil. Pera, eu acho que vai para a Ana Raquel, por eu não saber ler o jogo dela. Eu acho ela uma boa jogadora, porque realmente eu não sei como ela pensa, sabe? Eu não sei como ela joga, eu não sei quais são as... Alianças que ela pode ter com quem ela é mais próxima, eu acho assim. Ela é muito enigmática. Ela vai jogando comendo pelas beiradas, como eu fiz em Amazonas. Sabe, eu acho que é um jogo muito difícil de ler, mas só por isso mesmo. Assim, muito bem. tacado para Ana Raquel, a esfinge do cast, que ninguém sabe como ler. Vamos lá. A gangue do Scooby-Doo. <risos> Olha só. Agora, o nosso último quadro são os torrõezinhos de açúcar, você recebeu alguns, e temos uma novidade, muito bem, uma novidade tecnológica. Meu primeiro torrão é da Tefão. Xará, eu sei que você deu uma afastada dos jogos, mas peço que o convite e o jogo em si tenha sido um estímulo para você retornar, rainha dos memes. Ah, que fofa! Arrasou. Eu acho, assim, que realmente eu tinha me afastado e eu queria me reconectar com o mundo dos jogos. E o All Stars foi um jogo bem legal, pelo menos até a primeira semana, né? Antes do, do blind e dessas coisas. Estava sendo um jogo muito leve e eu me aproximei de pessoas, assim, tipo, maravilhosas. Realmente que eu não teria é, me aproximado se eu não tivesse participado, sabe? Então foi bem válido para mim. Próximo torrão é do Júlio. É, apesar de pouco tempo, adorei as nossas conversas e teorias, apesar de erradas. É. <risos> Me senti impotente e mal com a sua saída. Não era o rumo que planejamos e desejamos. Tu é uma flor linda que adorei conhecer. É sempre essa pessoa que transmite luz. Viu, como que não dá cinco estrelas para uma pessoa dessa? É impossível? <risos> Vamos lá, o próximo torrão é da Isa. Simplesmente amei te ver jogar mais de perto dessa vez. Sua calma foi essencial no primeiro CT que fomos juntas, e te admiro por conseguir isso. Sei que os CTs imensos te afetaram de forma crítica, mas, que fique, mas fique sabendo que amei ter passado esse tempo no mesmo acampamento que você de novo. Um beijo, minha estrelinha All Star. Ah, pessoal de Amazonas Super Suites. <risos> Mas não foi só de Amazonas, não. Seus torrões. Teve um, teve um torrão de Serra Leô também, tá vendo? Torrão Nossa. da Nai. Da ah. Isso é, amiga, você deveria ter imunidade eterna só por carregar a audiência desse show nas costas. Você consegue ser doce e extremamente engraçado ao mesmo tempo. Obrigada por ter me acalmado e me feito rir inúmeras vezes e momentos que eu precisava. Por ser o um sopro de humor no meio do terror. Pra mim, essa amizade já é sucesso. eu Fique bem, eu adoro você. Nossa, a Nay foi, acho que é a minha maior su surpresa do cast inteiro, assim. Eu não imaginava que a gente fosse se dar tão bem, assim. Que ela tivesse um humor parecido com o meu. Eu achei, sei lá, que ela tipo, mais printuda, sabe? Mais séria. Eu, nunca, eu não tinha muito contato com ela. E todas as nossas conversas acabavam em risada. Então, tipo... <risos> pra... Muito bom. E o seu último torrão... É um torrão tecnológico de quem você menos podia esperar um torrão tecnológico. Você tem alguma ideia de quem é? Do seu caso, do cast da sua temporada? Da Bia? Da uh -huh. <risos> Bia está uma nova forma de fazer torrões. Ela mandou um torrão por áudio. E nós vamos ter <risos> um torrão dela aqui. Uma preguiçosa dessa? <risos> Deu uma Travou? Voltou eu, agora. Agora voltou. Vou né? voltar. Ah, Você sabe que foi muito mim. que que fizeram um diferente. falar porque eu, primeiro que eu não ouvi direito <risos> tava cortando muito mas eu acho que eu sou ouvi um te amo muito no final, e eu acho que deve ter sido incrível o que ela falou porque tipo, a Bia é tipo, uma das pessoas que, ou a pessoa que eu sou mais próxima dos jogos e, e antes do All Stars a gente não, mesmo no jogo a gente conversava sobre a vida, sabe, a gente não conversava só pro, tipo, sobre o jogo, falava assim nossa amiga, minha vida tá uma bosta e ela falava, ah, é a minha também e, e, tipo assim, é, é leve, sabe? Não é uma coisa pesada, a gente sabe separar o jogo da vida e, e ela é uma pessoa, tipo, muito querida, assim, que tá no meu coração desde Amazonas. É, realmente, foi, foi, foi bem legal o, o áudio dela, depois eu encaminho para você, encaminho lá na plateia, também, na plateia também, faço igual a pessoa que gravou o, o áudio do Samuel, falar é pra ser gosto. hit, ganhar nome de episódio. É, Stephanie, agora é aquele momento em que você se você acha que tem alguma coisa ainda para comentar, se você acha que a gente não abordou alguma coisa importante, você pode abordar agora. Se você acha que a gente cumpriu aqui o que a gente tinha para falar, você pode se despedir das pessoas. Ah, eu acho que era só dar um recado que é, essa temporada foi, tipo... Me surpreendeu, e mesmo eu ter saído cedo, eu espero ter deixado a minha marca no jogo. É, eu sei que eu não era uma das jogadoras mais fortes, eu sei que eu sou uma jogadora forte, mas não uma dos maiores alvos. E eu sempre quis isso, que as pessoas falam que eu era calma, que eu era engraçada. Era tipo. O meu objetivo é isso: jogar de jeito calmo e engraçado. Eu não gosto de coisas pesadas, eu gosto de fazer piada, eu gosto de voltar com poeminha, com meme. É. Se eu fiz alguma piada que ofendeu alguém da plateia ou alguém do cast, eu peço desculpas. É... Ontem, que eu meio que dei uma rixa com o menino da plateia também, eu tava meio nervosa e tal. Não quero que tenha essa imagem de mim. Mas é isso, assim, eu tava tipo meio decepcionada com o mundo dos jogos por outras coisas, pelo joguinho que a gente jogou. É... Entendeu? Entendi. E aí eu... Eu tava com um trauma de voltar a encontrar, tipo, aquela mesma situação. Eu falei, puta que pariu, vou entrar no negócio. E, e não, tipo, todas as pessoas foram maravilhosas e eu me conectei com várias delas, que eu realmente espero manter uma amizade daqui pra frente. eu só tenho a agradecer a moderação por não ter deixado de desistir, porque eu surtei uma semana antes. E falei, eu vou sair, eu não vou dar conta, eu não quero mais. E era, tipo, terça-feira e o jogo começava domingo. E eu acho que é isso, e agradecer as poucas pessoas, né, já que eu tava na tribo que tinha pouca torcida, que estavam torcendo por mim, e principalmente ao carinho que eu recebi quando eu saí, que eu acho que eu fiquei mais emocionada com, com o carinho das pessoas, sabe, tipo do que por sair mesmo, que eu já tava esperando, mas o carinho das pessoas me surpreendeu muito, muito, muito de coração, assim, eu não imaginava que tantas pessoas, tipo, gostavam de mim ou, sei lá, estavam torcendo pra mim, e deu a aqui. Chega. Ah, que legal, Eu também agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, foi foi divertido conversar com você, foi ótimo, a sua energia é super leve, e acho que é, essa é uma marca que você deixa por onde você passa, assim, e que com certeza você conseguiu deixar no, no All Star também. É, de, de soltar os seus memes em horas inesperadas, e, e de, de divertir as pessoas, e de também ter um gameplay diferenciado, jogar de uma forma diferente, tentar se articular. Acho que você fez o seu papel, deixou sua marca assim no All Stars e agora a gente vai ver como é. Nessa tão aguardada swap aí que mexeu um pouco para vocês que acompanham o nosso chá, eu espero vocês no próximo, que amanhã já tem CT. Amanhã não sei que dia que isso vai sair, provavelmente vai sair junho, no mesmo dia do CT. Mas é isso, eu espero vocês até o próximo chá. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.